Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de leitura e produção de textos. Bem, hoje nós vamos falar sobre dois fatores de textualidade muito importantes e também muito conhecidos das nossas disciplinas de leitura. Vamos começar com a coerência textual. Bom, a coerência é um princípio de interpretabilidade, e nós não podemos apontar um local específico da coerência em um texto. Por exemplo, você às vezes precisa ler na totalidade aquele texto para verificar que entre a ideia que se apresentou no início e a do final são incoerentes, há alguma contradição. Por isso que a coerência é um fator que, vamos dizer, se dispersa ao longo de todo o texto. Ela não tem um local específico. Mas ela também se constrói na interação entre o leitor, o texto e o autor, que é uma concepção de leitura que nós estamos adotando aqui a partir das ideias de Koch e Elias. Quais são os conhecimentos importantes para a coerência? Conhecimentos linguísticos, mas também conhecimentos enciclopédicos. Enciclopédicos são os conhecimentos de mundo que nós temos, as nossas experiências. Também precisamos ativar conhecimentos interacionais. E, por fim, conhecimentos textuais. Resumindo, dentro de uma situação comunicativa, nós aprendemos ao longo da vida a nos portar então, o que podemos dizer, o que não podemos, que palavras devemos usar dentro daquela situação, que são mais adequadas para o nosso ouvinte ou para o nosso leitor. Tudo, todos esses fatores eles são ativados no ato de ler, mas também são ativados para construir a coerência. É claro que a gente pode ter algum entrave, por exemplo, se me falta um conhecimento linguístico, eu não consigo entender aquele texto. Se, por exemplo, ele tem muitas palavras técnicas que eu não conheço, pode ser que aquele texto se torne incoerente para mim, na verdade, porque eu não consigo entender. Bom, quais são as diferenças entre coesão e coerência? E eu destaco aqui, as marcas da coesão estão no texto e a coerência constrói-se a partir do texto dentro da situação comunicativa. Então, marcas de coesão você pode verificar facilmente. Uma conjunção que aparece naquele texto, uma estratégia para retomar um elemento que já foi dito, é bem identificável, a coerência não. Dentro daquela situação, aquele texto faz sentido, pode ser interpretado e compreendido pelos seus leitores e ouvintes. São dois conceitos diferentes? Sim, mas não são conceitos totalmente separados. Então, a coesão e a coerência têm uma íntima relação, mas é, nós podemos encontrar textos que são coerentes sem nenhum elemento coesivo, por exemplo. E os movimentos de retrospecção e prospecção, eles são indicativos importantes para a construção da coerência e são dados pelos recursos coesivos. Então, esse, todo texto precisa avançar mas também precisa retomar as ideias dadas, senão nós estaríamos sempre falando de itens novos, de assuntos novos. E são duas regras muito importantes para manter a coerência de um texto. Eu preciso falar do um mesmo tema, de um mesmo assunto, e dar informações novas para quem me lê ou ouve. Então, esse movimento de ir e voltar, né, de retrospecção e retrospecção, são muito importantes. E nós conseguimos isso, conhecendo recursos coesivos inclusive uma das meta-regras de coerência é, está diretamente relacionada à coesão Então sempre que se faz necessário realizar algum cálculo do sentido com apelo a elementos contextuais em especial aqueles de ordem sociocognitiva cognitiva e interacional nós estamos entrando no domínio da coerência Calcular sentido, inclusive, quando estamos diante de textos que sempre são incompletos. E precisamos recorrer a esses elementos contextuais para compreender o todo. Quais são os itens que o leitor leva em conta para dar sentido aos textos? O vocabulário, a situação de uso, os recursos sintáticos a associação a fatos históricos, políticos, sociais e culturais, o próprio gênero textual, o propósito comunicacional e a situação comunicativa. Então, por exemplo, para interpretar determinadas charges, você precisa conhecer os fatos históricos aos quais ela está atrelada, para que se faça uma interpretação adequada o gênero textual e a situação comunicativa, inclusive a escolha do gênero textual depende muito dessa situação comunicativa, por exemplo, se, como diz Coque Elias, se as pessoas estão no velório, muito dificilmente ou não é indicado que elas contem piadas, porque é um momento de luto, é, isso faz parte de um conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, uma competência, como dizem as autoras, que faz com que nós escolhamos os gêneros textuais mais adequados às determinadas situações. E dentro desses gêneros, de novo, qual vocabulário eu vou utilizar, quais são as estratégias sintáticas, se ali eu posso utilizar muitas, por exemplo, estratégias de subordinação ou de coordenação, tudo isso precisa ser ativado para a coerência. Nós temos vários tipos de coerência, sintática, semântica, temática, pragmática, estilística e genérica. Eu recomendo que vocês leiam a respeito delas no material da nossa disciplina. E eu vou, trouxe apenas um exemplo. Sobre a coerência estilística, que é aquela escolha da variedade linguística mais adequada conforme a situação de comunicação. Então, em situações formais, você, por exemplo, vai dar uma palestra. Sabe que precisa utilizar a norma padrão, precisa fazer uma escolha vocabular um pouquinho mais rebuscada, dependendo do público. E isso é uma um tipo de coerência. Nos textos narrativos, cada personagem se expressa segundo a sua faixa etária e região de origem, por exemplo. Isso também é um fator importante. Então, se o personagem é uma criança, se é um adulto, que região ele mora, de onde ele veio. E nós conseguimos observar todos esses fatores dentro dos textos. Um grande exemplo disso, assim, muito conhecido, na verdade, é o personagem do Chico Bento dentro das histórias em quadrinhos, da Turma da Mônica. E esse texto ao lado, vocês têm no material, é também um exemplo de coerência estilística. Provavelmente, aí são dois amigos mandando uma mensagem de texto, é claro que a gente percebe que é um texto também é, publicitário para divulgar um, um celular antigo da Nokia, que tinha um teclado que você podia digitar à vontade, mandar um SMS bem longo para as pessoas você quiser se escrever então na leitura vocês podem acompanhar no material é um texto longo mas é um texto bem informal é um texto de amigo para amigo. isso faz parte também da coerência estilística então nós no dia a dia nós não somos tão formais assim agora vamos falar um pouco da coesão a coesão é um fenômeno que utiliza mecanismos na superfície do texto para construir a sua tessitura como eu disse anteriormente a coesão pode ser identificada no texto. E para que você interprete o elemento do texto, é preciso conhecer outros elementos. Por exemplo, se eu introduzo um referente discursivo, um personagem, por um nome, Maria, como eu vou retomar essa personagem Maria ao longo da minha narrativa? E cada vez que eu usar, por exemplo, o um apelido que a Maria tem, ou usar um pronome, ou algo assim eu estarei sempre dependendo dessa recorrência ao referente para conseguir interpretar é possível que você encontre textos sem elementos coesivos mas que sejam coerentes e vice-versa como eu disse no início trouxe só um exemplo o dia está bonito pois ontem encontrei seu irmão no cinema não gosto de ir ao cinema lá passam muitos filmes divertidos percebam que nós não conseguimos amarrar esse texto, ele não tem, é, tem elementos coesivos, mas nós não conseguimos extrair um sentido único. Então, a pessoa fala sobre vários assuntos, aí, sobre encontrar o irmão, sobre ir ao cinema, sobre o cinema ter filmes divertidos, mas é um, um texto problemático, vamos dizer assim. Para alguns autores, nem seria um texto. Os mecanismos de coesão podem ser vários e se diferenciam conforme os autores, mas eu trouxe aqui referência, substituição, elipse, as conjunções e a própria coesão lexical. Lembrando que a referência pode ser situacional ou textual e no caso de ser textual pode ser anafórica ou catafórica. Ou seja, pode retomar o que foi dito ou pode adiantar o que vai ser dito. Exemplos desses itens, desses mecanismos. Carlos é um ótimo professor. Ele se formou na UFMS. Então, aqui nós temos referência. O ele retoma Carlos. Ana corre todos os dias e José também. A substituição. Em vez de escrever novamente que José corre todos os dias, eu posso simplesmente usar essa palavra também e entendo que ambos correm todos os dias, Ana e José. Joana vai à exposição, está ansiosa. Recurso de elipse é o recurso em que eu deixo em branco, essa retomada não é feita por elemento algum da língua, mas eu sei muito bem que quem está ansiosa é a Joana, porque é o meu referente imediato. É bom ter cuidado com o excesso de elipses no texto para que os leitores não fiquem confusos e percam a referência que você está utilizando. Próximo exemplo. Gostaria de estudar mais, mas estou doente. Que é a conjunção adversativa que muitos conhecemos e todas as outras conjunções que você estudou no seu período escolar são muito importantes para a coesão não só para a relação entre frases, de uma frase para outra, como é o exemplo curto que eu trouxe, mas para amarrar partes do texto. Então, muitas vezes, quando começamos um novo parágrafo, utilizamos uma conjunção que faz uma relação direta com tudo que foi dito no parágrafo anterior. É bem importante conhecer essas relações de sentido que as conjunções nos trazem, é claro que nem sempre eu preciso utilizá-las. Eu posso deixar que o leitor é, saiba qual é o sentido, qual é a relação entre aquelas partes do texto, ou entre frases, ou entre parágrafos. Mas eu também posso ajudá-lo e utilizar as conjunções adequadas. Por fim, uma menininha correu ao meu encontro, a garota estava assustada. Nesse caso, garota retoma a menininha e a gente tem um processo de coesão lexical. Sobre a coesão lexical, eu gostaria apenas de dizer que você pode utilizá-la para trazer informações novas para o seu leitor ou ouvinte. Então é bem importante usar essa estratégia, por exemplo, na de referência do primeiro exemplo, ele, ele pode substituir muitas coisas em vários textos, em infinitos textos. Mas quando você escolhe uma determinada palavra para retomar outra, um sinônimo, por exemplo, você já precisa ter muito mais cuidado. Que sinônimo eu vou escolher? Para que o meu texto fique adequado conforme tudo que nós já dissemos antes. Adequado ao meu leitor, ao meu ouvinte. Com o vocabulário mais preciso dentro daquelas minhas escolhas. Essas são as nossas referências de hoje. Eu recomendo que você leia os capítulos que nós deixamos, porque lá há muito mais exemplos e explicações detalhadas sobre esses dois fatores de textualidade muito importantes.